Eu sou a Inelisa. Eu gosto do que tem de bom! E vou te contar o que tem de bom. É dinossauros no Nordeste do Brasil. Foi na cidade de São na Paraíba. E no Cariri do Ceará. Sabe o que tem de bom? Em São na Paraíba. Vale de dinossauros patinhas e a pegada. Achei fufoças. É o osso do dinossauro. É quando a parte de dinossauro fica preta. Ele não fazia porque ele estava morto. Foi no museu você tá no, no Eu não Abelha. Peixe. biléula, Bilélula. Bilélula. Vai lá, festival. Pra você ver.